Com o intuito de incluir os agricultores em plataformas digitais, visando o aumento do faturamento e as conexões de negócios, o SEBRAE, juntamente com seus parceiros, lançou na regional de Votuporanga o projeto Agro Agora. O projeto Agro Agora, que nós estamos fazendo o lançamento oficial para parceiros hoje, ele é, vem de uma demanda que nós identificamos na região. Porque nossa regional tem 46% da densidade empresarial no agronegócios. E esse momento do agronegócio é de descobrir-se potencialmente virtual para a geração de receita, de aumento de faturamento. Hoje, essa parceria existente entre Faes, Cenário e Sebrae fortalecerá muito as pequenas e médias empresas da agricultura, para que você possa agregar valor para que você possa chegar e levar esse produto para as cidades e conseguir vender com valor melhor para manter o emprego e a renda do produtor rural. Então nós fizemos, partimos de uma pesquisa concreta, direta, fizemos mais de 100 entrevistas com parceiros, com produtores, com cooperativas para identificar as necessidades e as dificuldades. Então nós vamos começar um trabalho que pretende atingir em cinco anos 5 mil produtores rurais da nossa regional habilitados a usar ferramentas para a conexão de negócios. É muito importante esse projeto. Principalmente para o pequeno e médio produtor rural. Porque a, a pequena, o pequeno produtor rural tem muita falta de é, comercialização. E com o SEBRAE ajudando, é, vai ser muito bom. O que nós queremos, de fato, é pegar na mão do produtor rural e orientá-los, informá-los e formá-los nesse novo, nesse novo momento que é o digital. Comercializar no digital, negociar com o digital, buscar fornecedores também através do digital. E esse processo será fantástico, porque você levará tecnologia, conectividade, para que realmente o produtor possa vender seu produto da sua própria propriedade. Então, eu falo a você, produtor rural, a você que está nesse processo como um todo, venha para o Sindicato Rural, venha para o SEBRAE, fortalecer todo o processo da cadeia produtiva, para que nós possamos ter um alimento seguro, um alimento com qualidade, para que nós possamos vender um valor agregado à nossa população e também a exportação dos nossos produtos. Então você é muito importante para esse projeto. Neste momento, projetos... O piloto vai acontecer aqui na região de Votuporanga, realmente com os parceiros, 12 sindicatos rurais, os 12 coordenadores do Senar e vai expandir para todo o estado. Então todo o estado vai poder ser contemplado com esse programa. Então quem pode participar? Todos os produtores, todos os pequenos, as propriedades pequenas podem participar desse programa contatos direto com o Sebrae Votuporanga e também com os sindicatos rurais que estão junto com a gente nessa união, com essa força para realmente fazer uma transformação não só na nossa região, mas a nível estadual.